A paz serena é um estado que se atinge, não se explica, vive-se. É mesmo algo misterioso, é um dom, um dom do Senhor. Olhai para o Senhor e sereis salvos. Isaías 45, 22. O que eu tenho feito de noite há muitos anos é, em vez de estar a pensar naquilo que me feliz do passado, do presente, o do futuro, não, é fixar a consciência necessariamente ouvir, não é imaginar nada, é ouvir, é estar, primeiro uma pequena oração e depois estar a noite toda em vigilância, sem pensamentos, olhar, contemplar é uma contemplação profunda, o que acontece é que depois quando chegamos ao dia, nosso dia a dia, no, nos nossos a fazer, continuamos com essa mente fixa, é um mistério, estamos a olhar e só estamos a ver o Senhor, é fabuloso, temos que compreender isto e praticar, importante, isto é importante, é o espírito